verdade, uh, o importante para mim hoje era ganhar, foi para isso que eu vim cá, uh, estava bastante nervosa porque 3 mil nesta fase ainda me custa e não sabia ao certo o nível das outras atletas, 3 mil é sempre uma prova bastante aberta, há atletas que vêm dos 1.500, que ainda não correram, que não sei como é que estão, estava bastante nervosa, mas concentrei-me para dar os 12 pontos, antes da minha prova vi que estávamos em terceiro, já com 5 pontos sobre o quarto e eu espero que a vantagem aumente e quem sabe a gente não faz aqui um brilharete. Eu acho que é uma equipa bastante jovem, mas capaz do de, de melhor e é isso que nós estamos a provar aqui na pista hoje. Todas, todas as pessoas, ou quase todos, nos estamos a superar e, e o resultado está à vista. Não sei como é que vai ser amanhã, mas só pela jornada de hoje acho que já está, já está a calar a boca de muita gente uh, e não sei se vamos subir ou não, mas o que é certo é que o resultado deve ser fantástico. Sim, como referi a atletas muito rápidas que acabam muito forte, eu sabia que não podia deixar para a parte final, deixei ver como é que ia a corrida na parte inicial, acabou por não ir assim tão lenta como eu esperava, qualquer das formas ia lenta para aquilo que eu queria e tive que tomar a iniciativa, a faltar mais ou menos três voltas e depois foi sprintar até o fim para, para ganhar e para dar os 12 pontos à federação.